Criou o plano de cargos e carreira dos servidores da educação, saúde e do quadro... Caralho, tem uma batida ali! Eita porra!